Ao invés de dizer eu não posso ou eu não consigo, diga eu posso, eu consigo e eu me permito. E dependendo do motivo que fez você dizer eu não posso ou eu não consigo, quem sabe por questões financeiras do momento, fique em paz quanto a isso, pois todo mundo passa por desafios. Mas caso você esteja passando por algum desafio financeiro, troque o eu não posso por... Eu escolho não ter agora, ou decido não ter agora. É claro que você só dirá isso se o que você deseja não seja agora uma prioridade. Um exemplo é quando vamos a algum supermercado, eu e os meus filhos, e os meus filhos ficam me pedindo tudo que eles vêm, fazendo aquela famosa pergunta, pai, tu pode comprar? Quando eu decido por algum motivo que não vou comprar tal coisa para eles, eu olho bem nos olhos dos meus filhos e digo o seguinte, eu posso mas escolho não comprar agora. É uma forma de dizer não aos meus filhos de forma humorada e sem limitação. Para você que é pai, você que é mãe, fica a dica.